Eu estou jogando, é, é um, um roguelike, como se falam um, os jogos que você tem esse ciclo sem fim. Ele era exclusivo para o PlayStation 5, foi um dos jogos, inclusive, de estreia é, do próprio PlayStation 5. A mecânica é simples: você começa nesse planeta alienígena em que a sua nave cai, você tem uma pistola na sua mão, você tem um recurso elétrico para derrubar o escudo de alguns inimigos. E ele é o que aquele, aquele, eles chamam de Doom Shooter, né, Paulo? Você precisa ser habilidoso um pouco é, no tiroteio em terceira pessoa, né? Conta Isso. um pouquinho mais. Então, um pouquinho da história da Housemarque. A Housemarque e, ela... e explica também o que é roguelike, pra galera entender. A Housemarque é uma desenvolvedora finlandesa, né? Dinamarquesa. Uh, a Housemarque ela começou com títulos uh, tão primó... nos primórdios. Então, a gente tá falando do Amiga... Uh, em 93 eles lançaram Stardust, eu tô vendo aqui pelo site oficial deles, mais tarde eles tiveram... Paulão, é ela, ela não é de a marquesa não, é de Helsinki. É Helsinki, é finlandesa? Ah, então eu tava eu entendendo. Eu acho que ligado. é finlandesa mesmo. Perdão. Uh, mas a Housemark ela teve um, um histórico bastante uh, bem sucedido uh, lado a lado com a Sony. Inclusive, uh, pro pessoal que tá chegando no Returnal como um dos primeiros grandes lançamentos para o Play 5, Uh, quando o Play 4 foi lançado em 2014, eles tiveram... Uh, qual que é o nome do game de novo? É, Hezogun. Hezogun que foi um título uh, uh, uh, de multigênero, ele saiu para o Play 3 e depois para o Play 4. A uh, Housemarque especializou um tipo de jogo bastante específico, que é uma experiência arcade uh, para a galera que é versada em shmups e bullet hells. O uh, pessoal que joga bastante. Um, é World Bullet Hell Games. que eu quis dizer com o tiroteio, <risos> e três, tá, gente? E a empresa é de HellSync mesmo. Tô, tô, eu chequei agora no site oficial, mas vai lá, Paulão. Ah, maravilha. A uh, Housemarque lá, também foi uma das aquisições mais uma das aquisições mais recentes da Sony. Quando a Sony começou a expandir e adquirir estúdios, a Housemarque foi uma das preferidas, lado a lado com o pessoal da Guerrilla Games, o pessoal que fez o Horizon, por exemplo. E a House ela. ela estava no, na, nas notícias há alguns anos quando eles decidiram que eles iam mudar o seu modelo de negócio e é um tendências atuais o que preocupou muita gente afinal de contas um estúdio com uma tradição tão forte quanto essa de um saber raízes a, a os tipos de jogos mais mais clássicos que a gente tem em termos de design e a razmarca ainda tem um, um, um título chamado storm divers que ele era para ser o próximo battle royale aí da, da, da Housemarque, acabou que esse título ainda não foi lançado, e aparentemente Returnal é a resposta para esse adiamento. A Sony, ela, tendo o estúdio ali nas suas graças, deu bastante recursos deu bastante tempo para eles poderem focar em experiências mais single player, mesmo que o Returnal aí tenha um, um componente multiplayer cooperativo, e... Mais do que isso, o ele marca uma evolução em termos de narrativa para os games, para o DNA da Housemark. Uh, para quem conhece um pouco do, do gênero, bullet hells, uh, uh, shooters e afins, e o modelo roguelike, uh, eu estou pegando aqui, por exemplo, o Binding of Eye. Binding of Isaac é que eu acho que é um bom exemplo para a gente poder comparar os dois. Porque Binding of Eye é que ele tem uh, uh, várias camadas, uma, vários elementos que tornam o jogo bastante complexo, e várias camadas narrativas, conforme quanto mais você joga o jogo, mais você entende da história. E o Returnal, ele tem isso na forma de um, um, um, um suspense Lovecraftiano, em que você está explorando o planeta Atropos, e a Selene, a, a, a protagonista do game, ela precisa a, a, a, coletar artefatos alienígenas enquanto ela tá... opa... <risos> Enquanto ela está sobrevivendo hordas de, de alienígenas que querem exterminar ela. Uh, ele é um jogo que ele provocou, ele também trouxe um pouco de inconveniência para o pessoal que começou a adquirir o, a adquirir no Playstation 5, porque ele não estava completamente otimizado. Ele era um jogo que não permitia nem você sair dele você podia pausar o jogo, mas acho que se você trocasse de jogo, utilizasse as propriedades do Play 5 para poder ter mais de jogo rodando ao mesmo tempo, o Returnal ele... voltava o seu progresso até um, um checkpoint ali, e muita, muita gente se viu meio que desmotivada a, a prosseguir no jogo. Então essa versão Provavelmente de PC... até o começo, porque é, o, é a lógica do jogo, você morre e volta para a nave. Isso. Uh, eu quero falar um pouco da estrutura de fases, e sem tocar em muitos spoilers, uh, para quem vai entrar para jogar Returnal, ele funciona assim. Você tem três fases: uh, mapa 1, mapa 2 e mapa 3, e aí mapa 4, mapa 5 e mapa 6. Você só pode jogar, uh, uh, só pode começar uma partida a partir de uma da, do, do ponto inicial ou da metade. Então você tem que jogar mapa 1, 2 e 3 e depois que você chegou a partir do terceiro, você pode é, voltar a jogar 4, 5 e 6, certo? E isso já provoca um pouquinho, isso já agrava um pouquinho a dificuldade dele. Uh, além disso, a gente está falando de um gênero aqui que, uh, em, em termos de roguelike, uh, um dos grandes títulos da, da uh, Indies, uh, dessa categoria, Hades, uh, meio que refinou muitos aspectos da, da parte de jogabilidade. Então... Para quem já jogou Hades, por exemplo, e você tem toda aquela questão de, ah, de jogar... Metade do jogo é você sobreviver aos labirintos, é sobreviver aos obstáculos. A outra metade é você retornar para casa e você construir ali a sua relação com outros personagens e dar, dar prosseguimento à narrativa. Eu acho que o retorno ele tenta fazer essas duas coisas ao mesmo tempo e isso não, pode não estar tá muito certo é, para muita gente. Porque... Ele necessita que o jogador ele use o tempo dele entre runs para poder explorar artefatos que às vezes aparecem, às vezes não. Uh, um dos exemplos mais uh, do começo do jogo é você estar tá explorando esse planeta uh, inóspito e você acha uma casa, um sobrado uh, bem americano, bem, bem, bem, nada a ver com aquele planeta e ele está ali parado no meio de uma de uma uh, uh, uh, da floresta da fauna e flora alienígena. E aí, para abrir essa casa, para poder explorar essa casa, você precisa de uma chave. Então, o jogo ele tira você um pouco da, da, da, do seu objetivo principal para perseguir é, essas série quests, para perseguir esses objetivos paralelos. E a, a, a, eu não consigo ver isso dando certo com muita gente, especialmente porque uh, se você morre muitas vezes, você acaba repetindo várias etapas do jogo e uh, vocês. Se importa menos um com a história, eu creio. Uh, ainda assim, uh, isso é o que eu tenho de ruim para falar do jogo. Agora, o que tem de bom é... A House ela se dedica... Ela tem uma grandíssima dedicação com aspectos de jogabilidade, com visual, com áudio especialmente. Então, o jogo é uma vedete do Play 5 e no PC ele não está muito atrás, apesar do port ter, a, a, a ele brigar um pouco com as configurações mais avançadas eu um, acho que atualmente não é um jogo impossível de você rodar mas na, até na na na, fa, na ficha de uh, uh...